Ele voltou a cair O preço voltou a cair eu quero deixar vocês informados E trocar uma ideia Do que está que acontecendo com o preço das motos usadas tá? Isso vale Para qualquer tipo de 160 Beleza família então É o seguinte é, Mês passado Eu tinha feito um vídeo falando para vocês Que o preço tinha voltado a aumentar né? Depois de 4 meses 4 meses que o preço da Titan ficou em queda Mês passado aumentou e esse mês ele voltou a cair O preço da tabela FIP Da Titan 160 Ele caiu 150 reais A tabela FIP Esse mês tá? Em novembro era, era 17.486 reais E agora o preço atual Na tabela FIP de dezembro de 2022 É de 17.486 336 reais tá esse é o preço da tabela Fipe dessa moto que eu tô andando aqui lembrando que para você vender vale também muito a conservação da moto né minha moto tá em 2.425 km rodado é praticamente zero se eu fosse vender ela hoje com certeza eu iria pedir acima da, da, da tabela FiPE pelo estado de conservação né e família, é o seguinte: É com esse. Como diminuiu ó, o cara cortando aqui, ó. Como diminuiu a tabela FIP esse mês, dá pra você perceber que nesses últimos seis meses tem, teve cinco quedas e, uma, e um aumento. Então, o preço das motos usadas tá voltando ao normal de como era antes da pandemia, né? Que o normal. É o preço do, dos veículos diminuírem. Se você vai utilizando a moto, vai desgastando o pneu, desgastando o motor, vai fazendo quilometragem, desgaste da pintura pelo sol, vai tendo um risquinho, alguma coisa. Então é normal e é correto é, o preço realmente abaixar, né? Desde que não abaixe muito, é tranquilo. Então esses últimos seis meses. É, a gente tá, tá verificando Essa saveira que tá de brincadeira, né? Quase de segunda vez fechando eu A gente pode verificar que os preços estão voltando normal É uma coisa boa A Honda também não, tá, não teve aumento Esse ano Do preço da Tita 2023 Então também aqueles aumentos frequentes Que a Honda tava tendo eh, ano passado Se eu não me engano teve quatro aumentos durante o ano da Titan 160, esse ano, depois do lançamento da 2023, ainda não teve, vai ter agora, provavelmente em janeiro, dia 1, né? Dia 1 de janeiro. Com os modelos da Titan que vai mudar a fabricação de 2022 para 2023. Mas isso é um aumento normal, já meio que previsível. E é bom, família, é bom porque os preços dos veículos. Então muito caro, tá difícil você comprar uma moto hoje. Tá bem difícil na realidade, né? Bem difícil mesmo, porque você junta dinheiro. Mesmo que você junta dinheiro, o preço do da moto aumenta. Então acaba não adiantando nada. Você vai lá junta 300, 400 reais no mês para comprar sua moto ou para trocar de moto. Só que a moto que você está querendo aumenta a tabela FIP 400, 500 reais. Então acaba que você juntou dinheiro, mas não adiantou nada. Ainda continua distante para você comprar a moto que você quer, né? E quando abaixa o preço, fica mais fácil para você trocar de moto para você comprar uma moto 0 KM. Vou meter mais na zona aqui. O que, que é isso? Caminhão carregando uma garreta. Eu só quero ver a família quanto que vai aí para quanto que a Ronda vai aumentar o preço agora em janeiro. Vamos virar aqui, né? Esqueça. Esse mês. A titazona abaixou 150 reais. Não é um. Não abaixou muito, tá? 150 reais. É um valor normal, tá? Pra quem quer saber Se 150 reais é muito ou é pouco É pouco Não é muito Se eu não me engano é 0,8 do preço dela E é isso família Questão também Eu sempre verifico outros veículos Questão de carro Aconteceu a mesma coisa Também voltando voltar a baixar Os preços é, E voltar ao normal Voltar de como era antes que o Titã era 11 mil reais 12 mil reais Isso provavelmente não vai acontecer tá família? Pra quem pensa, ah vai voltar Os preços vão voltar a baixar Vou esperar o preço baixar pra comprar A usada Moto usada até pode ser Porque tá realmente Abaixando o preço De pouquinho em pouquinho tá baixando Mas veículo 0KM Família, esquece é, Voltar aquele preço que era antes Eu não acredito eu acredito que só vai aumentar. Olha um roteamento novo aqui, ó. Logo logo vira uma ruinha do grau ali. Então a Titan tá custando quase 19 mil na minha cidade aqui. Acredito que ano que vem já deve bater a marca dos 20 mil reais quando lançar modelinho 2024, né? Falta bem pouco. Mas tomara que com esses aumentos a Honda traga novidades, assim como trouxe na twister né, mudou a moto totalmente, a titã não precisa mudar totalmente mas precisa de alguns ajustes é, é que o pessoal pede bastante na de led cavalete central essas coisas família fechou? esse foi o vídeo de hoje mas pra informar você aí que é inscrito no canal que o preço da da usada, ó, cortando a frente ó, ó, ó nem viu? Aqui é difícil. É mais, família. vamos, vamos meter mais pra casa. Olha o nuvem preto que já tá vindo. Já é quase 5 horas da tarde. Certeza eu que aquela chuva de verão brava. É marcha 160. Esquece.